Havia, em uma aldeia indígena, um menino chamado Tuxon, que corria livre por suas terras, sozinho arrumando brincadeiras. Corria até a encosta das montanhas e voltava muito sorridente. Um dia, ao voltar, deparou-se com uma pequena águia perdida e tomou-a para si com o intuito de cuidar dela. Tornaram-se inseparáveis desde então. Cresceram juntos. Todos os dias, após suas obrigações diárias, saía com sua amiga para algum lugar descampado para que ela pudesse voar. E então, ela que estava apoiada em seu braço, fazia seu voo vespertino e subia, subia, até que Tucson a perdia de vista. Retornava algum tempo depois e os dois voltavam para casa. Ele estava deitado num belo fim de tarde, olhando para o horizonte, quando sua águia aproximou-se dele e ficaram cara a cara. Ela o fixou bem nos olhos e por alguns segundos ele sentiu-se uno com ela. Parecia que nada ficaria entre os dois, nada mudaria aquela união. Por muito tempo ele continuou com sua rotina, até que um dia ele percebeu que, com seus olhos fechados, ele podia acompanhar o voo de sua águia. Arriscou abri-los e percebeu, ainda, que podia ver tudo o que ela via e suas tardes tornaram-se um presente divino. Um dia, ela se foi e não voltou, e ele conseguiu vê-la no acasalamento. Sentiu um ciúme enorme e não podia entender isso. Era um ciúme de pai, mas ela retornou e tudo voltou ao normal. Passado um tempo ela sumiu novamente e quando retornou o fez com seus filhotes e ele ficou muito feliz. Passado muito tempo a águia já velha se foi de vez e Tucson ao seu tempo também desencarnou. Alguns anos se passaram, muitos anos, e aquele menino índio encarnou novamente em alguma outra tribo. Quando chegou na idade de se casar, várias jovens eram apresentadas ou indicadas, mas ele demonstrava pouco interesse. Até que um dia, uma lhe chamou a atenção e finalmente pôde realizar sua união. Foram felizes. Sempre unidos, buscavam realizar suas tarefas de modo a sobrar um tempo para passearem pelas planícies floridas de sua aldeia. Corriam alegres e jogavam-se no chão, cansados, rindo de suas brincadeiras. Um dia, ficaram com seus rostos frente a frente, olhos nos olhos, profundamente. E ele, então, pôde sentir-se uno com ela, da mesma forma que sentiu-se no passado com aquela águia. Inseparáveis se tornaram. Mas, algum tempo depois, houve uma disputa entre tribos e ele se foi com os outros guerreiros. Lutaram muito. Ao retornar, ele descobriu que sua aldeia havia sido devastada e com ela sua alma ao ver sua amada esposa morta. Desesperado, jurou vingança e passou a matar as mulheres daqueles guerreiros que invadiram sua tribo, causando a morte de sua mulher. Poupava-os para rir de sua dor ao vê-lo matando-as. Assim, passou-se muito tempo e em mais de 400 mulheres ele direcionou sua raiva. E sua encarnação terminou um dia com muita revolta, muitos inimigos de sangue e muita tristeza. Muitas vidas se passaram, sempre em busca de algo e sempre com muita dificuldade e muita dor, pois muito lhe era cobrado de seu passado executor, daquelas vidas que tirou. Agora só lhe resta ele em busca de seu dom, daquele que ele encontrou naquela águia e na esposa perdida.